Eu fiz essa compra de posters com o Paulo Júnior, eu deixei o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Então vamos começar porque eu nem me lembro quais são os posters que eu comprei, porque eu vou comprando e as coisas vão demorando um pouco para chegar e a gente vai abrindo e vamos ter aquela surpresa juntos. Então vamos lá, a primeira compra que eu fiz com ele... Eu não sei se são cartazes de cinema ou de vídeo E para mim tampouco faz diferença Porque eu gosto uh, dos dois E os de vídeo estão ficando muito raros também Então não tem problema sendo eles Olha, ele já botou aqui na embalagem Muito bem é, bem embaladinho Que ele colocou esses plástico bolhas é, Nem é plástico bolha, esses saquinhos E vamos ver então aqui quais são os posters. Eu vou nem quero espiar, eu quero abrir juntos assim com vocês e a gente vai sentindo as emoções juntos. Vamos ver, ele botou todos aqui bem enroladinhos, pessoal. Valeu, Paulo, pelo capricho. E vamos começar assim aleatoriamente os posters. Pessoal, eles estão todos enrolados, então desculpa porque eu tô abrindo. Eu quis fazer esse vídeo junto com vocês para a gente ter essas mesmas emoções juntos. Então não tem edição eu não deixei os posters planos então vamos lá pro primeiro do filme nacional de pernas pro ar 2, pessoal olha só eu já tenho os dois filmes de desse na minha coleção dessa dessa série nem a série dos dois filmes da coleção tem os três mas não foi lançado o terceiro ainda de pernas pro ar Dois. Muito bom o estado. Eu vou botar... Espera aí, vou fazer aqui diferente aqui. No improviso, eu vou puxando, que aí fica mais fácil aqui, pessoal. Ai, aqui, meu produtor aqui, se puder me ajudar a esticar aqui. A esticar aqui o pôster do De Pernas para o Ar 2. Olha só que legal, pessoal. Com a Heloísa Pericê. Heloísa Pericê, não. Com a, com a Ingrid. Guimarães, desculpa Eloísa, é Ingrid Guimarães, do De para Pro Ar 2, o pôster de, uh, de vídeo do filme, do lançamento do, do filme em DVD e eu tenho inclusive em Blu-ray. E olha só, bastante filme nacional, como você sabe, eu sou fã então acho que acredito que todos esses cartazes que você deve ter espiado aqui uh, são de filmes nacionais e esse aqui pessoal Minha Mãe é Uma Peça do Paulo Gustavo olha só que legal esses cartaz, as fotos bem legais com o filme do Paulo Gustavo com ele mesmo em Minha Mãe é Uma Peça muito legal o tá. pessoal novinho, novinho, novamente parabéns Paulo Júnior uh, pela conservação dos cartazes, do envio, tudo legal. Uh, ele tem mais coisa, deem uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo uh, o próximo filme, claro o próximo pôster é de filme de terror uh, eu amo terror vocês devem saber, esse filme aqui pessoal, O Grito 3 olha só que legal a arte desse pôster, como eu falei na minha coleção que interessa na, pelo menos na coleção de pôsters é a, a beleza do cartaz eu achei interessante esse daqui ele é todo manchado aqui tem os tem riscos o filme tem o título em vermelho e é muito legal esse daqui do Grito, parte 3. Eu tenho, já tenho a trilogia dessa americana, eu não cheguei a ver o original. E encerrando, por último, mas não menos importante, do, da comédia nacional, os Normais 2, olha só que legal essa arte com eles no sofá vermelho, muito legal, um bichinho preguiça ali, com o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres. Os Normais 2, são poucos posters, eu sei, comprei só quatro pôsteres, mas eu quis dividir com vocês nesse vídeo essa pequena compra com o nosso amigo... É Paulo Júnior então caso você não seja inscrito aqui no canal uh, clique no botãozinho aqui à sua direita faça a sua inscrição, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo dá aquela curtida cinematográfica compartilha esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais e se der um tempinho dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muita coisa legal aqui no canal nos vemos no próximo vídeo pessoal até lá